Amém. Abra sua Bíblia no, na carta de João, 1 João, capítulo 1. Vamos abrir nossos 1, 1 João, capítulo 1, a partir 1. do versículo 5. And verse 5. Não é o Evangelho de João, é a carta de João, lá no finalzinho, já perto de Apocalipse. The Não é o Gospel de João, mas. A primeira letter, carta letter de João, perto do Apocalipse, revelações. Amém? Primeira carta de João. Quem encontrou diga amém. Você pode dizer amém. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 5 até 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E this is the message, the message of a promise which we have heard from him, and now we're reporting to you. God is light, and there is no darkness in him at all, not in any way. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. So if we say estamos partakers together and enjoy fellowship with him and we live and move and are walking about in darkness we're both speaking falsely and do not live in practice the truth which the gospel presents mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de jesus cristo seu filho nos purifica de todo o pecado light, light, fellowship another, jesus Christ,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 He's faithful and just, purpose. Se dissermos que não pecamos, fazemo mentiroso e a sua palavra não está em nós. If we say we have not sinned, we contradict a liar, and his word is not in us. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. May God bless his word read in our hearts. Nessa noite, queridos, quero falar um pouco sobre o que é o relacionamento com Deus. So about Muito embora talvez isso possa parecer algo tão já conhecido de nós. Like about already, so Mas às vezes nós uh, temos ou pensamos que temos um relacionamento com Deus. Think that we are having a relationship with God, e às vezes nós precisamos sempre reavaliar esse relacionamento com Deus. E muito frequentemente temos que olhar para o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo João começa fazendo um desafio aqui muito interessante. O apóstolo João começa fazendo um desafio aqui muito interessante. Se eu não sei se você já percebeu, mas nesses versículos que nós lemos, ele coloca a, a palavra si Várias vezes. I don't know if you noticed that, but in the, in the verses we read, he used the word "if" several times. E por que ele faz isso? And why does he do that? No início da carta ele está dizendo que escrevia para judeus. At the beginning of the letter he's saying he's writing to the to the Jews. Ele estava escrevendo para pessoas cristãs. He was to that were Mas ele começa então falando algumas coisas. Ele fala da mensagem. So certain things he talks about the message. E qual é a primeira coisa que ele fala quando ele fala da mensagem? the first thing he says when he talks about this message? Ele fala de Deus. E ele diz o que Deus é. And he says what God is. E parece que naquela época, that time, que não, não havia mais necessidade de se explicar quem Deus era. Was need was. E eu quero que você entenda isso para você Entender o mesmo ponto pelo qual nós vamos falar do relacionamento com Deus. Veja bem, lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, ele repete a mesma coisa sobre Deus. He the same thing about God. Ele diz que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. He says, the beginning God was the verb e o verbo estava com Deus the verb was with God, e o verbo era Deus, and the verb was God. ou seja aí depois mais à frente ele diz que esse verbo se tornou carne and further ahead, he says the verb became flesh. ou seja ele fala de quem So who, who is he talking about ele here? fala de Jesus. He's talking about Jesus Jesus é o verbo de Deus Jesus is the verb of God. Mas depois ele diz que veio um homem enviado por Deus Chamado João Mas aí ele faz um ele, ele dá uma ênfase em algo muito especial so he very here. Ele diz Ele não era João não era luz. But he says John was not the light. Mas ele veio para dar testemunho da luz. But he came to testify about the light. E ele fala que Jesus diz: "Este é a verdadeira luz que ilumina todo homem." And he says Jesus is the true light that will light All, all então agora aqui, de novo, ele começa dizendo a mesma coisa No versículo 5 ele diz A mensagem é esta in verse five, he says, this is the É a mensagem que nós ouvimos dele the that we heard from him. É a mensagem que nós anunciamos the message that we E qual é a mensagem? Você está com a sua Bíblia aberta aí em 1 João 1, you Qual é 1 a mensagem? John? Deus é luz. É luz. God é is é Diga a pessoa que se perde você, Deus é luz. Tell the person next to you, God is light. Por que a necessidade de dizer que Deus é luz? So why there's a need to say that God is light? Por que, irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Have you stopped and thought about that? Na realidade, então ele começa a discorrer sobre isso. So in reality, he starts to talk about that. Ele não está falando que Deus é uma luz como esta. So he's not talking that God is Like this light we have here. Ele não está dizendo que Deus é a luz do sol, or he's the sunlight. Ele está dizendo Deus é luz. He's saying that God is light. Ou seja, o que que isso tem a ver com a mensagem? So what is... Eu quero que você entenda algo muito especial nessa noite. Porque tonight. nós vamos falar do relacionamento com Deus. Aí ele disse, Deus é luz. E diz so, que não existe trevas em Deus. Ele está construindo aqui um ponto. So building up to a point, to... Aí no versículo seguinte ele diz, se nós dissermos que temos comunhão com Ele. Então no próximo versículo ele diz... We say that we partake together with Him, mas nós andamos em trevas. But we live in a walking darkness. Agora faz uma pausa. So let's pause here. Nós já falamos que Deus é luz. So we just said that God is light. Deus não é uma luz qualquer. Not just any light. Mas se nós dissermos que temos o que com Deus, we say that we with what? nós temos comunhão com Deus. If we have fellowship with God. E andamos em trevas. And we... You still walk in darkness. É possível isso, irmão? Is that possible? É possível você andar com você andar com Deus e ao mesmo tempo estar em trevas? Is it possible for you to walk with God and at the same time walk in darkness? Não. Não. Mas uma coisa ele está ele está dizendo que é possível. But there is one thing he's saying that it is possible, here. É possível você dizer que anda com Deus? E, e estar em trevas. for walking É possível você dizer que tem comunhão com Deus, mas permanecer em trevas. Is God, Isso então me traz agora um novo panorama. So that gives me dá uma nova da situação às vezes do mundo e das pessoas e da própria igreja. Of the situation, of the people, of the world, and even the church. Que nem todo mundo que diz que tem um relacionamento com Deus na realidade tem um relacionamento not com Deus. O que é comunhão para você? So what is for you? O que é comunhão para você? What is it? Ah, não, eu, eu não estou ouvindo. Quero I, ouvir. I você you. pode falar? You can, can, can ouvir. Comunicação. Communication. O que mais? Que é... huh? Conhecer. Knowing. O que é comunhão? Amizade. Friendship. O que mais? Pode falar, irmão. É de graça, não paga para falar. free, you can talk. Compromisso. Commitment. Huh? Concordância. Agreement. Compromisso. Intimidade. Intimacy. Intimacy. Olha que tantas coisas são estão aí relacionadas com comunhão. Como é que nós sabemos que temos comunhão com uma pessoa? Quando a gente telefona para ela uma vez por ano? When we Quando a gente compartilha nada da nossa vida com essa pessoa? When we never share anything about our lives? Quem são seus amigos? friends? Ah, pastor, eu tenho mais de 500 amigos. I have more than 500 friends. Facebook. Facebook. <risos> <risos> Com eles você compartilha todos os seus segredos. With them you share all your secrets. É na é verdade. Isn't that true? Fazendo compras no shopping. I'm buying things in the mall. Comendo no restaurante e tal. Eating in the restaurant such. Que? Acabei de sair. Yeah, I banho. just left the restroom. É não é verdade? Veja quantos Isn't that amigos true? você tem. How many Nossa, que you maravilha. Have. Isn't that no, acabei de conseguir uma namorada, um namorado. I just got a or a não é verdade? As pessoas não estão fazendo isso? Mas eu pergunto, elas de fato têm um relacionamento? Claro people? que não. A não. Relacionamento, irmãos. Comunhão. É diferente. Relationship, fellowship is different. Quando nós temos comunhão, nós comemos juntos. When we have this fellowship, we eat together. Nós conversamos. We talk. Nós nos abraçamos. We hug. Não abraçamos. <laughs> <laughs> Nós temos um sorriso no rosto. We have a smile in face. Nós nos alegramos com o que acontece de bom com a outra pessoa. Nós nos entristecemos com a outra pessoa. We are sad when you are sad. Quando ela está triste. When they are sad. Não é verdade, irmãos? That true? Eu quero que você veja o que Jesus falou em João 15:15, 15, agora no Evangelho de João. Eu quero você o que Jesus disse no Gospel de João. Capítulo 15, versículo 15. Eu quero que você entenda o nível de relacionamento que Deus quer ter com você. Eu quero que Amém, irmãos? O que, que diz lá em João 15, versículo 15? Então, Jesus está conversando né? com quem aqui? So who is Jesus talking to com seus right discípulos. He's talking to his disciples. E aí ele diz para os seus, seus discípulos, eu já não chamo vocês mais de servos. Por quê? Ele explica por quê. So why? And he tells why. Porque o servo, o que, que acontece com o servo, irmãos? O escravo... Não sabe o que faz o seu dono. Because the servant does not know what his master is doing. Quando você tem, se você é um homem de negócios, or business man, ou se você tem algum, algum algum empregado, algum funcionário, if you have an employee, você então senta na mesa com seu funcionário, you sit in the table with your employee. E conta toda a sua vida para ele, né? Olha, meu amigo, eu estou com um problema sério na minha vida. Mas eu tenho um plano de fazer isso e fazer aquilo. O que você acha? Às vezes, pode ser que você desenvolva um relacionamento de amizade com um, alguém que trabalha com você. So, of course, sometimes you may develop a friendship with someone you work. Mas isso não é normal, não é verdade? That's not usual. That's not standard. Mas olha o que, que Jesus fala. But listen to what Jesus said here. Ele diz assim: "Mas eu tenho chamado vocês de quê?" But I have called you what? Amigos. My friends. Diga comigo, amigos de Deus. Say, the, say that, I'm my friends. Olha que tipo de relacionamento Deus quer ter conosco. See what kind of relationship God wants to have with you. Deus quer ter um relacionamento de amizade com você. He wants to have a with you. Por quê? Why? Porque quando existe um relacionamento de amizade, because when there is a friendship, aí as coisas mudam. Things change. Porque o que é que muda? So what is it that changes? Jesus explica. Tudo quanto ouvi do meu pai vos tenho feito conhecer. Because everything that I hear from my father I let you know. Agora preste atenção, olha o teste. So pay attention, here's the test. Você tem um relacionamento com Deus? Do you have a relationship with God? Se você disser que tem um relacionamento com Deus. If you say that you have a relationship with God, de acordo com o que João fala lá na carta de João, to what John said first John, o que é que ele diz que marca este relacionamento? Onde você deve andar? Where is who, where do you have to walk? Na luz ou nas trevas? Do you have to walk in the light or darkness? Agora preste atenção no que Jesus falou aos seus discípulos. So, pay Now to what Jesus said to his disciples. Ele disse: Eu já não chamo vocês de escravos. I do not call you slaves any longer. Porque os escravos não sabem das coisas do seu dono. Because they don't know what the master is doing. Mas eu chamo vocês de amigo porque vocês sabem tudo o que eu ouvi do meu pai. But de called you friends because you know everything I know from my father. Agora eu quero que você entenda algo muito especial nessa noite. I want you to understand something very special tonight. Esse é o teste. This is the test here. Você sabe tudo que Deus falou para Jesus? Do you know everything that you said, that God said to Jesus? Você sabe tudo que Jesus falou para você? Do you know everything that Jesus told you? Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. To that question to yourself. É exatamente isso que João está falando lá na sua carta. Aquele que diz que tem comunhão com Deus. Mas anda em trevas. But walks in darkness. Está mentindo. They're lying. Ou seja... O que é andar em trevas, irmãos? So in darkness? Por muito tempo nós pensamos que andar em trevas For a long time, we that in darkness é viver somente na prática do pecado. To live in a life of sin. Mas o que você acha de viver na ignorância? But what do you think about in sem saber os planos de Deus. Sem saber o que Jesus preparou para você. Sem, sem conhecer o verdadeiro verdadeiro Jesus. Jesus. O fato é que nós não podemos fazer o que Ele quer que façamos se não conhecemos quais são os seus filhos. Vejam João, volto para João, Evangelho de João, capítulo 15. Então Evangelho de João, capítulo 15. Olha o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este. First 13 starting actually. No one has greater love to dar alguém a sua vida pelos seus amigos. do to lay down his own life for his friends. Versículo 14, verse O que diz o versículo 14? What says there? Vós sereis meus amigos. You are my friends if you keep on doing the things which I command you to Vocês são them. meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. You keep doing the things I command you to do. O que João está falando para nós, queridos? É que para termos um relacionamento de comunhão com Deus. If it's for us to have this fellowship with God, Não pode existir segredos. There can be no secrets. E Jesus não tem segredos para nós. And Jesus, has, Jesus has no to us. Mas nós precisamos conhecer. But we need to get to know. Nós precisamos sair da ignorância. Se nós sairmos da ignorância, nós estamos entrando na luz. Eu quero que você entenda que um verdadeiro relacionamento de comunhão com Deus, relationship fellowship with God, tem alguns resultados. Results. E esses resultados são muito positivos. And the are very Mas não são somente positivos. But not only Eles são vitais para nossas they are vidas. Vital for our lives. O primeiro é o que eu acabo de dizer, não existem segredos de Deus para conosco. So the first one is that There're God has no secret to us. Ou seja, nós saímos da zona de ignorância e passamos para o estado do conhecimento. So we leave this area of ignorance and we come into the knowing. Que area. tipo de conhecimento que eu estou falando? So what what do we start to know? Eu estou falando de conhecimento espiritual, conhecimento revelado de Deus. So spiritual understanding revealed directly from God. E o que que isso faz na sua vida, na so, minha vida? What is it that does quando você está vivendo um momento na sua vida, when you're living a, a time in your life, a moment in your, a moment in your life, em que você está debaixo de algum tipo de pressão, where you're going through some problem, ou então você está de repente sendo é, afrontado ou confrontado com uma situação, where you're being challenged by a situation, intimidado, intimidated. O conhecimento vai fazer diferença na sua vida. Quem conhece o mundo espiritual não tem medo do diabo, irmão. Whoever knows the spiritual world Quem conhece o mundo espiritual sabe que Deus virá em seu favor no momento oportuno. Whoever knows the spiritual world knows that God will intervene at the right moment. Você crê nisso ou não crê? Do you believe this or not? Nós precisamos abrir o nosso entendimento. We need to open our understanding. Paulo disse: Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Paul said that we do not walk for the things that we see. Nós andamos por fé. We walk by faith. De onde vem a fé, irmãos? In where faith comes from? De onde vem a fé? From where? Do pastor? From the pastor? Da igreja? The church? Não! No. A fé vem de Deus. The from God. É Deus o autor e ele é quem conclui esta obra de fé no nosso coração. God is the author and the one that will finish the work of faith in your life. Você está vendo a sua volta está um um, um caos. See you look around you there's only chaos in your life. Mas quando Deus fala o seu coração. For Talks to your heart. É diferente. It's, it's A mesma coisa não acontece com alguém que não crê em Deus, que não tem fé irmão. The same thing doesn't happen to someone that doesn't in God. Quando você diz que Deus faith. falou com você, o que, é que ele faz? When you tell someone that that person that God talked to you, what, ele what ri does he do? Você. They laugh. Aí, meu amigo, meu companheiro de trabalho, ficou louco. They say, yeah, my, my crazy. Porque disse que agora Deus está falando com ele. is Ah, sabe o que que foi? que Paulo disse? You know what Paul said? Disse, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. world Veja que coisa interessante. Thank you. Diz, porque a loucura de Deus é mais sábia Because do que a sabedoria dos homens. Because the foolishness from God is wiser. Than the one, than the wisest man. Você está entendendo o que eu quero dizer? Do you what I'm Deixe que here. te chame de louco. It's okay if they call you crazy. Deixe ele achar que você é louco. Let them think that you are crazy. Mas se você, você estiver sendo guiado por Deus, But if being by God, é só uma questão de tempo e todas as coisas virão para o seu devido lugar. Você pode ver agora o que, que o conhecimento faz. Você pode ver o que que a luz faz? Você entende o que Você andar na luz? andar na luz? que andar na luz? também, irmãos. Quando Você entende o que Você anda com Deus, Todas as armadilhas do diabo ficam descobertas. All the traps that Satan has, they're revealed. Nós precisamos entrar nessa luz. We need to enter this Nós vamos buscar esta luz. We need to search for this light. Não existe segredos. There are no secrets. Porque Deus revela todas as coisas. Because God reveals everything. Você já viu um versículo na Bíblia que diz assim que Deus não faz nada that sem você viu um versículo na Bíblia que diz que Deus não faz nada sem antes revelar without before revealing aos seus servos, os profetas to his servants, the prophets? Quem já viu esse verso, levanta a mão. Who ever heard that verse, raise your hands. Você já ouviu um outro versículo que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento? There's an o another verse that says that my people perish for lack of knowledge. Então irmão, se nós não não andarmos na luz, Deus não vai arrastar você para luz. So if you don't walk in the light, God is not gonna drag you back to the light. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? So you know I mean? Olha irmão, se você quer andar com Deus, seu so, brother, you a sister, you wanna walk with God? A Bíblia. Read the Bible. Busque o Senhor. Busque o renovo do Espírito Santo na sua vida. Seek a, a, a new anointing of the Holy Spirit in your life. Invoque o nome do Senhor. A Bíblia diz que a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que vocês me clamarão, vocês me buscarão e me encontrarão. Quando? Quando vocês me buscarem, Todo o vosso coração. When you seek me with all your heart, Ele diz, serei achado de vós. Você olha aqui e volta e diz, onde está Deus? Quantos podem ver Deus aqui? Com os olhos God da carne? You, with the eyes of the flesh? Ninguém. Nobody. Mas eu pergunto, você pode sentir Deus nessa atmosfera? Mas eu pergunto, você pode sentir Deus em This place. Como é que você sabe que Deus está no lugar? como é que você sabe? How <risos> É muito interessante essa pergunta, Não é nem né? Question, você sabia que tem muita gente na igreja que não sabe responder essa pergunta? You know, there no momento tá tão desesperado, diz Onde você está, Senhor? So they cry out, God, where are you? Deus, tu não tá vendo o que tá acontecendo comigo? God, can't you see what's going on with me? Ai, Senhor, desse jeito eu vou morrer. God, this way I'm gonna die. É igual os discípulos lá no barco quando Jesus cruzava o mar. Like the disciples in the boat when they're crossing the sea. E o vento agitava o barco para todos the os lados. Were the waves. Qual foi a atitude dos discípulos? So what was the of the Senhor, tu estás dormindo aqui enquanto nós estamos aí. Saying, Lord, you, a de perecer? We're here while we're dying. O que foi que Jesus respondeu para eles irmãos? So what did Jesus say? Eles, ah, de pouca fé. A of little faith. Viu como é que a fé faz diferença? See what a, faith does. A, a fé é como um farol que está é uma luz que está conectada em Deus. Faith like a light that's connected to viu, God. Você já viu um, um, um fio de extensão bem grande assim? You've seen a really long cord. Aí, mas a tomada está lá longe. You, the, the plug way back there. Mas você conectou ali. connected there. E você leva a luz. And you take the with Onde the light. você vai? Wherever you are. Sabe qual é a diferença? Do you know what the difference? É que o Espírito de Deus é esse é esse fio de extensão. Is Não tem tamanho. It has no limits. Não size. tem barreiras. No, bar no Onde barriers. você vai, a Olha. luz está com wherever você. Wherever you are, the light is with you. É a, é a luz da fé. Light of faith. Olha, você precisa dessa luz. You need this light. Continuando, irmãos. João fala de algo muito importante. Em 1 João, no capítulo 1, onde nós lemos. In John, he says also very ele diz que se nós andarmos na luz, como ele, como Deus, está na luz, como Jesus está na luz. So he says, you know, if so you qual é a segunda consequência? What is the next Temos comunhão uns com os outros. We have with one another. Olha, isso parece algo tão simples, não é verdade, irmãos? That so simple, it? Mas isso não é tão simples assim como parece. But it's not as as it seems Porque o que João está dizendo aqui, irmãos, what John is here, é que não existe um meio de termos comunhão com Deus e não termos comunhão uns com os outros. What John is saying here is that there is no way for us to have fellowship with God and not have fellowship with your brothers and sisters. Você vê esse irmão aqui, irmão abençoado, não é verdade, thank you, uh -huh. you see this here, very Bonito, não né, irmãos? Handsome. <laughs> <laughs> Não é verdade? Isn't that true? Aí, mas yes, it is. quando você começa a caminhar com Ele, as you start walking with him, a beleza some toda. A beleza <laughs> Por que, que eu estou falando isso? É só um exemplo, é só um exemplo. Por que, que eu estou falando isso? So why am I that? Porque quando nós conhecemos as pessoas, elas são maravilhosas. Some, first, Como os casais de namorado se amam profundamente. So like boyfriend and girlfriend the couples and when start dating, they ai, love each other ai, forever. Quase nem dorme só pensando. They can't sleep just oh, Deus, oh, que maravilha! God. How wonderful. Ah, primeira vez que eu saí com a Edileusa. Fiquei tão first, emocionado. The first oh, let me get a chair. The on. first time I went out with Edileusa. Fiquei tão emocionado. I was so filled with emotions. E estava, meu Deus, mas como é que pode uma pessoa ser tão linda desse jeito? And I was thinking, God, how can someone be so beautiful and me be so ugly? Você vai dizer que? I'm sorry, I just anticipated. errado? Você está errado? Você está Go ahead, sorry. errado? Você está errado? Você está teu Every day, problemas, problems, não existe beleza que suporte o casamento. Não is no beauty that can endure a marriage. Sabia disso? Do you know that? A maioria aqui é casada, não é, irmãos? Most people here are married. Mas para quem é solteiro, né, notícia? Before the ones that are single, você <risos> saber disso. Beleza não sustenta o casamento, não é? You need to know that the beauty alone will not. Sustain the marriage. Por que, que estou falando isso, irmão? É so, só para concluir essa história. Just to conclude the story, Deus restaurou o nosso casamento, né, irmão? God our marriage, E restaurou a beleza também, né? And restored, <risos> and restored her beauty too. <risos> Mas veja bem, porque quando nós começamos a conviver com as pessoas, as we start living with someone, nós descobrimos os defeitos da pessoa. We e aí, nós começamos a, a ter problemas com essas pessoas. And we start having problems with that person. Então, é por isso que João está dizendo aqui que se nós andamos na luz, nós temos comunhão não somente com Deus, we have fellowship not only with God, mas com Deus. As outras pessoas, But com os with, nossos irmãos. Por quê? So why? Outra vez, porque a luz de Deus revela... Again, because the Light of God will that. Revela os segredos de um relacionamento to abençoado. reveal the of a Você começa a olhar o irmão, mas você não vê o irmão. You start looking at your brother and sister, but you don't see the brother and sister anymore. Você começa a ver Jesus. You start seeing Jesus in their lives. Oh Senhor, que como Tu és maravilhoso. Oh Lord, what how You are. Tu és tão misericordioso. How much mercy You have. Porque Tu morreste pelo André. Because You died. For Imagine Deus morrer pelo André, irmãos. Imagine Deus morrendo por André. Esse foi um sacrifício, né, irmãos. <laughs> That was a sacrifice. Eu estou falando, brother, mas para cada um, por cada um de nós. It's for each one of us. Se você não quer suportar o seu irmão peso nisso todo dia, if you, if you don't want, if you can't stand your brother's insistence every day. Pense sobre isso. Deus, Jesus foi enviado por causa dele. God sent Jesus because of him. Meu marido. My husband. Tu, Senhor, tu morreste por esse homem. You died for this man. Really? Teu amor é infinito, Senhor. Your love is infinite, got to be. Não é verdade, irmão. Isn't that true? Agora tem gente que assume que são simplesmente enganosas. There people that take stands that are just, have opinions are just not right. Eu estou bem com Deus. Mas não suporta ninguém. But they can't stand anybody. Não consegue viver com ninguém. Não tem casamento que que dure. There's no marriage that lasts. Não tem igreja que preste. There's no church that's worth. Porque o mundo inteiro está errado. entire world Eu não aguento mais esse povo. Não porque essa cultura. Não porque é essa mania, é essa situação. situation. E nós começamos a inventar desculpas e problemas. Provando que nós estamos nas trevas. Just Proving that we are actually in darkness. Por quê? Porque você não consegue ver. Why because you cannot see. Você não consegue ver a obra de Deus pelas pessoas. You cannot see God's work in Nós temos que Nós temos que entender, irmãos, que o relacionamento com Deus We need to understand that the relationship with God is um relacionamento com os nossos irmãos relationship with brothers and sisters eu estava conversando ontem com uma pessoa i was talking yesterday with someone estava dizendo o seguinte and i was telling that person Deus nunca pediu que nós gostássemos das pessoas eu sei que nessa sala tem pessoas que se gostam i know that there are a lot of people here that like each other tem outros que nem tanto mas não se preocupe, Deus nunca pediu ninguém para gostar de ninguém. But don't worry, because God is not asking you to like someone. Ele pediu para amar. you to love. Ele, ele, aliás, ele, não pediu, ele mandou amar. So he demanded for you that you love. E se você está achando que amar é o mesmo que gostar, você está enganado. And if you think that to love someone is the same thing as to like someone, that's different. You're you're wrong. Você gosta dos seus inimigos? Do you like your enemies? Claro que não. Não. Mas o que que Jesus mandou fazer com eles? But what is what is it that Jesus asked you to do in regards amar. to, them? to love them? Tem outros que entram num um outro tipo de paranoia. Ele ama todo mundo, o mundo inteiro. They love everybody, the entire world, mas não consegue amar os de dentro da própria casa. But they cannot love the people in their own house. Já viu isso? Have you seen that? Irmãos que se odeiam dentro da própria família. Brothers the own family. Aí chegou na igreja, eu te amo, meu irmão. And come to church and I love you, brother. Eu te amo, meu pastor. I love you, my pastor. Ah, eu amo essa igreja. I love this Eu amo o mundo inteiro. I love the whole world. Aí em casa ele não consegue amar a esposa, não consegue amar o marido, não consegue amar o filho, não consegue amar o irmão. But não cannot love the, city, the wife the her or the husband or the son or brothers and sisters sogra né or mother in law yes mother in law a propósito eu amo a minha sogra irmãos talking about that he loves his mother in law pode ser é verdade uma benção she is a blessing só pra ela era membro da nossa igreja lá no brasil irmãos. she was a member of our church in brazil é isso, isso é um isso não é isso, isso não é algo muito comum de se ver, isso não é? Ver. Não por causa dos pastores, né? Não por pastores. Nem por causa das sogras. Por causa das é. Porque as pessoas não querem trabalhar nos relacionamentos. Trabalhar Ou seja, nós temos que entender que amar, o amor, é aquilo que ele faz e não aquilo que ele sente. Você consegue entender isso? Do, do you understand the difference? Tem pessoas apaixonadas umas pelas outras, mas não conseguem amar. People, other, Porque o amor faz coisas que você não quer fazer. Because love makes you do things that you don't want to do actually. Os homens amam Lavar os pratos. Just loves Todos eles me olharam assim com a cara. Bastante. Every man now just looking me like what? Homens, vocês gostam de lavar os pratos? Men, do like claro que não. Obviously not. Algum um ou outro. Maybe one or other here and there. Junior, o, o, o tá pecando. Eles amam. Yeah. <laughs> Por que você lava os pratos? So, why is it that you wash the dishes? Para ajudar. To help. Se você não amasse sua esposa, você lavaria os pratos? If you didn't love your wife, would you wash the dishes? Trocaria as fraldas das crianças? The of the kids? É só um pequeno exemplo. It's just a small example. Mas existem muitas outras coisas. There are a lot of other Nós temos entender essa questão de amar. We need to understand this. The difference of Por amor, eu levanto e oro pelo meu irmão às três da manhã. For love, I will get up at 3 a.m. and pray for my brother and sister. Por amor, você enfrenta a chuva, você enfrenta neve, você enfrenta sol. For love, you you, you face rain, snow, and sun. Vocês acham que Jesus a, estava adorando a ideia de ir para a cruz? Do you think that Jesus was quando Jesus, momentos antes estava no jardim orando. Moments before when Jesus was in the garden praying. Foi que Jesus disse? What is it that he said? Deus. He said, God, Se possível, passa if, de mim, esse cálice. Possible, Todavia seja feita a tua vontade. However, will Be done. Jesus foi para a cruz por amor, irmão. Jesus foi para a cruz por amor. Isso é amor. That is love. E esse é o um mandamento de Deus. And that is a commandment from God. João diz: um novo mandamento vos dou. John says: a new commandment I give you. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Foi Jesus quem falou. Jesus said that you love each other as I loved you. Esse é o padrão de Deus. That is the standard of God. Esse é o padrão de relacionamento. That is the standard for relationship. Esse é o padrão de comportamento. That is the standard for comportment, for attitude. Esse é o padrão de That... Deus para a comunhão. That is the standard from God regarding fellowship. O Último ponto que eu quero falar nessa noite. O último ponto que eu quero fazer hoje, ainda no versículo 7 de 1 João, diz se nós andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas se nós estamos vivendo e caminhando na luz, como ele está na luz, nós temos reuniões com um outro. E agora vem algo novo, um novo efeito. And now comes o sangue de Jesus. The blood of Jesus Christ. Que que o sangue de Jesus Cristo faz? What is it that the blood of Jesus Christ does to us? Nos purifica de três the, pecados, the, verdade, irmãos? purifies us from three sins? 5 pecados. From five sins. 254 pecados. 254 sins. De todo pecado. It purifies us from all sins. O que significa isso? So what does that mean? Quando você sai da ignorância. So when you leave the quando você aprende e entende que Jesus morreu por você. When you that Jesus died for you, que esse é um sacrifício que foi feito uma vez por todos. O que acontece com você? What to you? Você é livre da condenação do inferno. You are freed from of hell. Que condenação é essa? What, what is that? Olha o que que o diabo faz com as pessoas que não conhecem a Deus, Look as pessoas what... que estão em trevas. Look what Você vai fazer naquela igreja? What are you gonna do that church? Você é um pecador. You're a sinner. Lembra que você fez ontem? Ah, e na semana passada, And on the week before. Você lembra o que você fez com seu marido na década de 70? Remember what you did to your husband in 1970? Você vai com essa cara limpa lá para a igreja e dizer you're, aleluia? You're gonna go with this face and clean and you say hallelujah? Sabe como é que é o nome disso? Do you know what is? Acusação. What do you call that? That is called accusations. Você passou 40 anos da sua vida bebendo, enche da cara. Você passou 40 anos da sua vida, just drinking. E agora você diz que é crente. E agora você diz que é crente. Como é que é isso? So, how is this? Eu não acredito. I don't believe you. Lembra da mulher samaritana. Remember the Samaritan woman cinco maridos five husbands mas o que agora você tem não é teu and the one you have right now it's not yours <laughs> he said mas quando eu ando na luz but when i walk in the light quando eu tenho comunhão com meus irmãos when i have fellowship with my brothers and estou sisters, coberto pelo sangue de jesus I am covered by the blood of jesus christ <sighs> o diabo não pode mais me acusar The devil can't accuse me anymore. A pior coisa na vida de um crente é quando um outro crente acusa o outro crente. The worst thing, one of the worst things in the life of believer is when another believer accuses them Você já viu isso? Have you seen that before? Você roubou meu cavalo. You stole my horse. Really? I saw that one. Você pisou no meu calo. You stepped on my feet. Você me magoou. You hurt me. Sabe o que você faz? Do you know what you do? Fala com o chefe. Talk to the boss. Acerta com ele. Talk to my boss. Ele vai pagar. Deal with him. He will pay. Você fala com ele porque eu não posso te pagar. You've talked to him because I cannot pay you anymore me perdoa forgive me não ped, i won't forgive you perdoa please forgive perdoa. me no I'll forgive you então acerta com o chefe then go talk to god se confessarmos os nossos pecados sins, ele quem é ele he, in who is he ele é o quê god ele é fiel god is faithful ele é justo just. para que? To do what? para nos perdoar um pecado, to forgive Não. one sin, todos os pecados, forgive all our sins, e nos purificar de toda, toda, diga comigo toda, and to purify of all, and you can say all, all. say with me all, all. que maravilha! Mas quando a gente não How tem wonderful. conhecimento, when we don't have that a gente vive debaixo de condenação. We live under eu não sei se Deus está ouvindo a minha oração. I don't know if God can hear my Talvez esse sofrimento que eu estou passando é por causa daquelas coisas horríveis Maybe que the eu fiz. Talvez a sofrimento que no passado. Receba a libertação, Receba meu irmão. The Fale com Deus. Talk to God. Quando ele diz confessar os pecados, when assuma que você é pecador. Assuma que você realmente não vale nada. worth anything. Mas ele me comprou. me. Nós agora fomos comprados por um preço precioso. We não foi com ouro, não foi com prata? silver? Não foi com dólares. No dollars, mas foi com o precioso sangue de Jesus. With the precious blood of Jesus Christ. Aleluia! em Romanos diz agora, In Romans it says now, não existe mais condenação. There's no more condemnation. Para quem? For who? Para os que vivem em Cristo Jesus. For the ones that live in Christ Jesus. Quem é Jesus? Was Jesus com João? Ele é o Salvador, ele é a luz que ilumina todo homem. He is the light that shines over all men. É Ele quem revela estas profundezas para nós. He Então nós não podemos viver debaixo de condenação. So we cannot live under condemnation. Nós precisamos entender, irmãos, que esse esse, esse comportamento nos leva há um genuíno relacionamento We com Deus. We need this behavior brings us to a true relationship with God. Isso é comunhão com Deus. That is with Isso God. é andar na luz. That is walk in the, walk in the light. É caminhar com a cabeça erguida. It's walk with your head up high. Como está você? How are you? Como está seu coração? How is your heart? Você se sente culpado? Do you feel guilty? Qual é o seu problema? What is your problem? Você sabia que esses problemas seguram você para você não caminhar? Do you know that those problems they actually hold you back to walk in the light? Você vai, mas não sabe se vai. You try to go but you're not sure if you can go. Você vem para a igreja, mas não consegue alegrar seu coração. You come to the church, but your not happy. Se você já confessou Jesus como seu senhor e salvador. If you already confess, Jesus Christ only savior. Tome posse only savior. da sua liberdade espiritual. Take possession of your spiritual freedom. Alegre o teu coração. Let your heart have joy. Deixe o espírito de Deus encher você de alegria. Let the Holy Spirit fill you with joy. Levante a sua cabeça. Raise your head. Não aceite a acusação do, do diabo. not accept accusations from the devil. Não aceite a acusação das outras pessoas. accept other people. Não aceite. Do not accept them. Mas você levante e diga Deus, eu estou aqui para te louvar, you te say, Jesus, here to worship Eu sou teu. I am your God. Eu quero te servir. I want to serve you. Eu quero amar as pessoas como tu me amaste. I want to love people the way that you love them. De agora em diante, now on, nunca mais, never more, olhe para uma pessoa, look at e a considere inferior. And think of them as inferior. Todos, All pecaram. sinned. Mas Todos quantos recebem Jesus. Everyone that Jesus Deus deu-lhes o poder God de serem feitos them filhos de Deus. Todos os que creem no seu nome. That in his name. Você crê no nome de Jesus? Do you in the name of Jesus. Ou você ainda está em dúvida de quem é Jesus. Ou você ainda está em dúvida. Who Jesus is. Se você ainda tem dúvida de quem é Jesus, eu não tenho uma notícia muito boa para você. Porque tudo é por fé. Because everything is by e faith. essa fé é gerada por Deus. Se você tem dificuldade em ver esse Jesus em receber esse Jesus, If you have in in this Jesus. eu vou eu vou te orientar a você fazer uma oração. Eu vou você vai orar e você vai dizer. You're going to pray and you're going to say, Deus revela Jesus para mim. Deus revela Jesus para mim. Eu quero experimentar esse Jesus. I want to this. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ao Senhor. Stand up, please. Se você if you nunca fez uma oração de arrependimento, de confissão ao Senhor, Never made a of to the Lord. hoje pode ser o seu dia, se você quiser. Today's your day if you'd like to. Texto é bem claro diz, se nós confessamos os nossos pecados. Very clear, if we our sins, e se nós negamos que somos pecadores, mentimos e a, a palavra de Deus não está em nós. Se and we say nós, that we are not sinners, we Veja bem, você quer viver debaixo de condenação? Ou debaixo de liberdade. Do you want to live under condemnation or under freedom? A opção é sua. The is all yours. Vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Pai, olha para nossas vidas nessa noite. Father, look at our lives today. Queremos ter um relacionamento contigo. We want to have a relationship with you. De andar na luz. To walk in the light, de Desfrutar da bênção do perdão. Queremos Senhor oh Deus ter comunhão com os outros We want with another Queremos amar uns aos outros love another como tu nos amaste The Enche-nos com teu poder Traz nessa noite Senhor a confiança Bring tonight the confidence para os nossos corações Confiança que precisamos para seguir caminhando contigo. Deus, se alguém aqui, Senhor. Deus, se ainda não tem essa confiança, revela-te para ele. Enche o coração dessa pessoa. Com teu amor. Com a tua graça. Grace, com teu espírito. Spirit, e traz, Senhor. O presente da salvação, the gift of salvation. Abençoa a tua igreja. Bless your church. Não queremos viver na ignorância. We do not want to live in ignorance. Nós queremos cada dia mais conhecer as maravilhas que tu tens para nós. We want more and more to know the wonderful things you have for us, Lord. Muito obrigado, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Em teu nome. In your name. Amém. Amen. Amém.